Quem que nem contou em quem que nem contou em quem que nem contou RENINÉ Quem que ni contou, con con con ton... primeiro dança, vou te revelar, vou te pagar Deves mostrar o quanto vais quem que nem contou dança? Quem que nem com rebola? Quem que nem com peneira? Quem que nem contou? Quem que nem contou? Espalha! Essa formosura toda que ninguém te pega! Ue, yo, mm? ni nada. Quem que nem contou habana, Quem que nem contou mexi Quem que nem com Capula? Quem que nem contou? Quem que nem contou? Quem que nem contou? Mostra essa cintura como deve rebolar Quem que nem contou? Rebola, a norera no estarem reñido aqui numa maneira Quem que nem contou? Quem que nem contou? Agora chegou a vez do mundo com a norera Filho de mutia norera no provado ai brincar em batoma lolu que tu vê De maneira e não falha nada Musa sa, sa sa sa sa sa Ai que la we e e e e Weyo que rinonoripa Ah ah ah ah Corteca nata Corrinha nata Quem que nem contou já está assinado Musa sa, da terra Afrobatos music se... Original you know We are ready Show me the dance I wish you again Give me money let's dance Give me money let's dance Give me money let's dance Mas desta vez vem do meu lado Vamos bailar É rebolar É balançar Ai é só conheceza ah? Lulululu Lulululu Lululu. Lululu. Ei, ei, o que tu vê. Faz tudo que o corpo permite. Ué, oh. ué, ué, ué, ué, ué. ai. Conton Reni, neném, conton Reni, neném, conton Reni, neném, neném, neném, conton neném, neném, neném, neném, neném,